velocímetro tudo original da DT tudo da DT é. caramba cara fala galera beleza aqui quem fala com vocês é Thiago TGS na né? Trilha em mais um vídeo e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente do habitual a gente está indo buscar uma guerreira, ressuscitar, basicamente, porque faz anos que ela tá parada. É uma DT 180, bagua, cara. Pensa uma moto que ganhou bastante corrida de motocross, do nosso amigo Amarilho. E o que, que a gente vai estar tá fazendo? A gente está buscando ela lá, tirar ele da garagem dele. E vamos botar a bichinha para rodar e vamos fazer uma trilha com ela. Vamos ver como vai estar, tá, se ela vai estar tá rodando. Eu tô dizendo sem ver a moto também, né? Se ela vai rodar, né? Se ela rodar, nós vamos andar. Então, vamos ver como que vai ser isso aí. Chegamos aqui, na casa do nosso amigo Maurílio. Vamos ver como que tá esse brinquedinho. Tarde! Tarde! Você tá bom, doutor? Tudo bom. Como você tá? o é nosso amigo Maurílio. Ele é o proprietário da a da ganhador de quantos troféus durante a vida dele? 28. 28 anos correndo aí deixa a bichinha parada no tempo? 28 troféu. Ah, 28 lá, troféu. ah deixa eu... É, 20, 28 troféu? 28 troféu. Tem 19 uhum. anos, né? 19 anos, bichinha? Olha só pra você ver. Que ano que é a bichinha? 82. DTzinho 82. É da balancinha tubular. Pensa na motinha filé. Onde que tá a moto? Lá vamos ver. Lá Cadê? Lá. Cadê? Vamos procurar ela. Cadê ela? Você escondeu ela aqui? Lá que é buraco. Nossa, só Marca dá tá pra, ver só, só dá tá pra ver... só dá pra ver... Só dá pra ver o number plate... Ali, ó. Sim. Cinquenta, Souza. usa? Entendo. Só dá pra ver o número preto da bichinha. É aí eu paralama para-lama da baguá. Vamos tirar ela daqui. Olha ver a bichinha. <música> <música> ah. Maquinário! Olha a parada. Olha, que bastante esquentada mesmo. Êê, bonitão! Vai! Puxa, pessoal! Vamos gravar, peraí, parou. Essa é a baguá. aqui nessa caixa Suporte, velocímetro, tampa do tanque Tudo original Velocímetro Tudo original da DT? Tudo da DT é. Caramba, cara Relíquia é mesmo essa moto, hein Lanterna traseira que sobrou dela Isca wow. É uma caixinha de surpresa, hein o Retrovisor original o Yamaha Isso é quando eu peguei, né? Caramba, cara Desse gastou com o tempo nossa, você gastou tanto usar falar pra você, hein, cara. É difícil tem, achar uma moto nesse patamar aqui hoje. Porque essas motos geralmente já foi tudo extintas. O povo desmonta, despedaça. Claro. Tudo pra arrancar pedaço. Aqui. Você sabe que é isso aqui, né, Chave do Chave do, do, é do tanque. Esse aqui é suporte dele. Ele vai aqui, ó. Suporte do cabo? É. Aqui. Suporte de cabo. Ele vai aqui assim pra correr, pra, o, cabo pra correr o cabo. Dada Vixe, tá muito bonita, cara. É, quadrão amarelo Vamos botar essa bichinha pra rodar Kidãozinho Wirtz Os dois arinhos de alumínio Puxa segurado Segurado Olha ó, tá falando? Tem um tempo que tem? Se que eu né, não agarro Volta o fogador Aí, bate agora. Aí. Muito bem. Aquela vez que Três anos? Dois anos, o pai pegou. É, o pai pegou dois anos, parada. Dizem dois, dois anos quase. Ah, pegou. Essa não vai é deixar ela ela pegar não. boa para pegar. A última trilha, a última trilha que eu fui? Ah, vai ficar vilão demais! É, eu... Vamos carregar essa criança? Só levar pra nós trabalhar, né, bichinho? Ela vai fazer um, uma trilhinha e também fazer um maurilhão Vou voltar a andar com nós. Oh, daí é bom, né? Bom companheiro pra andar com nós. Não Morilão, então eu vou deixar ela no jeito pra você Vamos experimentar ela, deixar ela no jeito E pra você dar uma balão com a né? beleza? É, é. Morilão, obrigado pela confiança Olha só Fala, Morilão Hã? Acabou, né? Tchau, tchau É isso aí Pegamos a bichinha, agora vamos levar Pra dar aquele talento E botar pra rodar, né? Vamos ver como que vai se sair amarelona. Quase não gosta de amarelo, né? Daí uma <risos> acha uma DT amarela. É, é, é pouco bagulho não? É pra ser tua mesmo, não Vai que entra a verba, eu consigo virar dono dela, né? Ah, entra. Aliás, ele tá vendendo, né? Se alguém aí é interessar, entra em contato que ele tá vendendo a DT né? Então é isso, rapaziada. Esse foi a primeira parte do vídeo da DT do nosso amigo Maurílio. Fique ligado que logo logo tem a segunda parte, a terceira ou até a quarta, vai saber. Por hoje é só. Muito obrigado. Se gostou desse vídeo deixa o seu like. Ah, se não é inscrito no canal se inscreva para receber notificações dos próximos vídeos e até mais. Tchau, tchau, obrigado.